Olá, amigos e amigas. Hoje, nessa aula inaugural, eu vou demonstrar como entrar no site amazon.com.br. Vou apresentar as três funcionalidades do site da Amazon. A primeira delas você deve ir no final do site. E verificar, publique seu livro seja um associado ou venda na Amazon para quem tiver empresa. Então, publique seu livro é para quem é deseja ser autor da Amazon. O site é kdp.amazon.com. Linguagem ptbr Então vem aqui entrar. Vai pedir. O e-mail e a senha. Você entra com. Com a senha. você poderá publicar o seu livro, ou e-book, livro digital, ou livro em capa comum, livro impresso. Eu já tenho aqui alguns livros publicados. esses daqui são os infantis, Quem Sou Eu, da série Quem Sou Eu. E este daqui é como publicar um livro digital na Amazon. Você vai dividido em três. Este daqui é como escrever, como aprender e como aprender a ler e como aprender a entrar. Então são essas três versões. Cada um custa... É... R$ 1,99 para a Amazon Brasileira. Aqui também é dividido em biblioteca, onde poderá ser feito o livro digital e impresso. O relatório das vendas dos livros que já foram feitas. que pode ser também histórico pode ser mês atual, pode ser as vendas, pagamento que foi efetuado para o autor, pelos livros publicados. Também tem a comunidade, onde você poderá ver aqui, transformando para o português, e poderá ver a biblioteca, os comentários, a formatação, perguntas gerais, problemas de pagamento, problemas de conta, relatórios e voz do autor representante. Voltando. Temos também KDP. KDP é para o autor ofereceu o seu livro para leitura onde a, os leitores da amazon vão ler pelo kdp pelo kindle e pagando 1990 então biblioteca é onde poderá ser feito a venda de livros na amazon